Valeu, valeu, bom dia senhoras Bom dia, vamos continuar daqui Eu não lembro de nada que eu tava fazendo, mas A gente continua, né Eu lembro de ter pegado o lado B a gente vai pra cima Eu tava tentando pegar aquele negócio secreto Mas eu acho que não tem mais nada pra pegar aqui Embaixo, então Vamos pra cima, né? Ah, essa coisa aqui. Ah, o moreno tá aqui. Nossa, quase não era pra ter batido a cabeça na parede ali. Morrido. Sorte. Ah, não. Ah, não. Jogo tudo. Ah, não. Hum. Jogo safado. Tentando me assassinar aqui. Tá. Calma. Sem pressa. Ah, parou a música, vai começar. Josefina, querida, espera um pouco. Desce isso. Só apenas uma observadora preocupada. Você sou eu? Eu sou parte de você. Por que parte de mim teria tão sinistra? Eu sou assim, tá? Aceita que dá menos. Desculpa, eu não quis Tudo bem Não consigo nem descrever o alívio que é finalmente sair da sua cabeça Mas olha, estou preocupada com a gente Nós precisamos de um hobby Mas isso... Eu sei que parece loucura, mas eu preciso escalar essa montanha Você é muita coisa, querida Mas a alpinista não é um delas Quem disse que eu, posso, que eu não posso ser? Eu sei que não é o seu forte, mas... Seja sensata, pelo menos uma vez você não faz ideia de onde está se metendo. Você não aguenta isso. Eu também não fazer. Você é a parte de mim fraca. Ou a parte perigososa? Eu sou a parte pragmática. E olha, estou tentando ser diplomática. Vamos para casa. Juntas. Ai, vai começar a parte legal. Ah, corre. Como que eu chego ali? Calma Não tenho ideia de como pega esse morango Pode ser na parede ali Mas não parece ser passagem Meu, eu não tenho ideia. Agora vamos deixar isso daí. Depois a gente procura pegar ele. Meu amigo. O que eu fiz? Meu... Hoje não estou bem. Nossa, eu ignorei todos os dois, velho. Nossa, cara, não. É crise. Meu amigo. Será que é uma passagem baiter? É baiter. Fui beitado. Ai não Ai velho, minha vontade de ver O que tem ali Ela me impede de avançar Na fase <risos> Não eu vou ter um monte de mortes assim tipo Meu, eu só preciso ver o que tem ali. Ah, velho. Nossa, passei direto. Meu, é inacreditável. Como eu sou ruim desses negócios? Véio? Tava tão bem no começo. só tive poucas mortes. a de 20 e poucas. Né? a eu de 40. Nossa, aí no pula. Ah, tá certo, escapei Agora vamos em busca dos moranguinhos secretos do final da fase Eu não sei onde eles podem estar, mas Estão por aqui não algum lugar Meu, não sei onde estão, tá, mas opa, Item tem pra baixo? Ai não. Meu amigo Nossa, velho Eu tô morrendo muito bobo, velho Tô fazendo aqui. aqui Ai Não precisava vir pra cá Porque eu já vim e já peguei o um morango Nossa, é burrice. Pra cima agora, ai não aqui ó. reto pra cima, e aí vem pro lado, tem mais nada pra cá, tá certo. Meu, certeza que não tem nada pra cá, velho. Ah, pegar tudo. Não sei se tem é nada secreto, acho que não. Alô? Josefina? Você tá ligando de orelhão? Isso. Não, quer dizer, você que me ligou. Do que você tá falando? Deixa pra lá, estou com problemas. Estou sendo perseguida por alguém. Não entendendo direito o que está acontecendo, mas eu sei que estou em perigo, consigo sentir. Josefina, seus... Josefina, você só me liga quando está em pânico, no meio da noite. Você não precisa inventar histórias de Deus, só vai chamar minha atenção. Eu não estou inventando. Você sempre faz isso. Shhh. Tudo bem, calma. Desculpa, amor. Pode falar. Estou escalando a montanha celeste contra um espelho antigo, ele quebrou, a parte de mim fugiu e... Eu estou sonhando, né? Josefina, é claro que você está sonhando. Faz meses que eu não falo com você. Por que ele ia voltar a falar agora? Ou porque eu estou escalando essa montanha, idiota? Me pergunta a mesma coisa. É hora de desistir e ir para casa. Aê, senhores. Boa. Terminamos. Terminamos aqui. Foi uma boa parte. Vamos continuar no próximo episódio. Valeu a todos que assistiram.